Olá, Luiz Ronaldo aqui. Qual foi o Evangelho que Jesus anunciou? Evangelho significa boa notícia. Qual é o centro da boa notícia de Cristo? Ele ensinou muitas coisas nessa terra, mas o principal foi sobre a rede. Jesus ensina: O reino de Deus é como uma rede lançada no mar que pega todo tipo de peixe. Quando ela já está cheia, os pescadores trazem para a praia, separam os bons em cestos e lançam fora os ruins. E Jesus explica. Assim será no fim desta era. Os anjos serão enviados, vão separar dos justos os maus e vão lançar eles fora na fornalha ardente, onde há é choro e ranger de dentes. Esse é o propósito desse canal, anunciar o reino de Deus e trazer os ensinos daquele que é o centro do evangelho e anunciou o reino de Deus. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, faça sua inscrição no canal e ative o sininho. Até mais! Como a rede que é lançada ao mar E apanha muitos peixes Os pescadores juntam os bons em cestos E jogam fora os que não prestam Pois o reino de Deus não é visível, não está aqui